Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Ó, notícia hoje, a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um assunto uh, que saiu aqui, serve de base para a gente pensar um pouco a respeito de como que está a indústria dos games aí. Ó. Segundo algumas notícias aqui, uh, vão ser desligados aí os servidores das versões de Playstation 3, de Xbox 360, do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, né? Tá, a a Konami anunciou que vai desligar os serviços online dessas versões desse jogo. Então a partir de hoje os jogadores, a, a partir do dia 31 de né? vou colocar aqui o data que eu estou gravando esse vídeo, os jogadores deixarão de poder fazer compras dentro do jogo e todo o conteúdo adicional específico do Metal Gear Online vai ser retirado de venda no dia 30 de novembro, aí no próximo ano. No dia 1 de março de 2022, o jogo será retirado das lojas digitais dessas plataformas e todos os serviços online serão desligados no dia 31 de maio de 2022, certo? É importante salientar também que os componentes offline não serão afetados e os jogadores poderão continuar. A fazer a sua jogatina na campanha normalmente, mesmo após os serviços terem sido desligados. Então, olhando assim, né, parece ser inofensivo e tudo mais. Ah, o meu questionamento é: por que então colocar serviços online em um jogo que é majoritariamente offline? Por quê? Somente. E exclusivamente para farmar o seu dinheiro, nada mais do que isso, cara. É, é, é tão É ruim. Tão, é por isso que eu sou é, é, contra, contra console. Eu sou contra a empresa ficar fazendo coisa online. Demais, eu, cara, é tanta coisa que tá errada. É tanta coisa que tá errada. E é ruim que quem, quem pode falar isso não fala, né? É claro, os caras não falam. E aí fica por conta da gente aqui, que tem um alcance pequeno, é, poder falar dessas coisas aí. Então, é muito ruim ver isso, né? Vamos supor que o cara tem lá o Playstation 3 ainda, ou o Xbox 360, e aí às vezes ele tinha esse jogo, comprou por causa do online, porque se a empresa cria o produto... E a, peço, e a pessoa começa a adquirir esse produto. Ela adquiriu esse produto, ela, a, a pessoa vai querer jogar. Eu nem sei como é que funciona esse online do Metal Gear, porque para mim é uma tremenda uma idiotice, né? Mas já que a empresa vem, tá vendendo o um serviço, e a pessoa que comprou ela deveria ter o poder de jogar aí a vida toda, se ela optasse por isso, né? Não que eu acho que isso seja certo, para mim que se você joga esse jogo aí, você jogou a campanha dele e não teria nenhum outro motivo para você é, ligar o jogo, né? Não existe nenhum outro motivo, a não ser um conteúdo adicional ah, que realmente faça sentido, uma DLC com história completa, né? Porque é um jogo realmente de campanha. Mas tem elementos aí online e o cara comprou, o cara deveria ter aí o direito de jogar enquanto fosse é viável para ele né então os consoles sofrem muito disso né por isso que eu sou assíduo do PC acho que é, essa nova esse novo modelo e principalmente a, a Microsoft está implementando de jogar onde você quiser é excelente é, é top demais para mim a os consoles já de, deveriam ter deixado de existir na última geração eles deveriam ter migrado tudo para o PC né, parado de consumir recursos da, da indústria, é, porque realmente, cara, é nojento. Assim, poderia dizer que a Microsoft ainda faz um serviço, mais ou menos, porque tem o, o Game Pass lá, mas é aquela coisa, né, você está você tá trocando acessibilidade por falta de qualidade. Então você paga um preço é, barato por, por produto meia boca é isso, já na Sony é impossível comprar jogo pelo menos aqui no Brasil cara, é Cara, se você paga 350 reais num jogo lançamento, você é um perfeito de um idiota você é um perfeito de um burro cara, você não tem cérebro é, é só essa uh, mesmo que você seja rico você é um belo de um idiota é sério mesmo é isso que você é porque não tem lógica pagar esse preço todo em um produto que não vale. E em contrapartida a gente encontra é, jogos aí, até antigos dentro dos consoles aí, com preços bem acima do, que, é, do que, é, que a gente vê aqui no PC. Então, e, e no PC não tem esses problemas né, de tirar coisa do ar e tudo mais. Salvo, salvo alguns problemas que tiveram com alguns jogos, mas é coisa muito, muito ponderada. E esse tipo de coisa que só acontece mesmo em console que vai passando o tempo aí né a indústria a indústria praticamente fecha os consoles antigos te obrigando a passar para um console novo dela né Senão você não joga o jogo e tal enquanto que no PC é, basicamente aí um PC intermediário vai rodar tudo e vai por muito tempo e conforme for lançando os jogos aí você pode reduzir as qualidades que tá tudo certo então para mim o PC é a melhor plataforma mesmo que não venha aí os exclusivos, porque depois você pode é, alugar, sei lá, aluga um, aluga um console aí, joga os exclusivos da Sony por um mês, pega um mês de férias, faz isso, aluga tudo aí, joga e pronto, cara. Nunca mais, tá ótimo. Mas isso aqui eu acho uma puta falta de respeito, viu? O cara que comprou lá o Metal Gear no PS3, no Xbox 360, ele comprou, a empresa ofereceu um serviço, ele comprou... E agora ele simplesmente não tem, porque eles decidiram que não tem. Por mais que eu acho que realmente você não deveria estar jogando esse jogo até hoje, é um direito do cidadão e ele deveria ter o poder para fazer isso, beleza? Então é isso aí, a gente só. Cada dia mais a gente vê uh, o, o, quão, o quão ruim está essa indústria e o quão desrespeitosa ela é para com seus consumidores e a culpa eu saliento mais uma vez, é totalmente nosso, tudo bem? Então, isso aí, um grande abraço para todo mundo e até mais.